Bom, a ideia surgiu de fazer um tutorial a partir, como se fosse uma sacola de compras, né? então uma shopping bag, e a textura utilizada vai ficar disponível o link ali na, na descrição do vídeo, com o link para essa textura aqui, que vai ser utilizada durante o tutorial. Então basicamente a gente pega o cubo, padrão da cena padrão, que começa com a câmera e com a luz, e aí a gente seleciona o cubo, entra no modo editável, muda para face, aumenta um pouquinho a altura aqui, se quiser e pode pegar essa face aqui de baixo e alinhar com esse plano aqui de baixo aqui para ficar bem alinhadinho com o plano da área de trabalho a gente pode selecionar todos os objetos clicando A para deselecionar a face de baixo mais A para selecionar tudo, A deseleciona e seleciona também Clico na opção da escala e diminuo a escala só no eixo Y. Agora, fazendo isso, eu posso selecionar essa face aqui de cima e deletar a face. Agora, mudo aqui para Edges de novo. Seleciono essa Edge e clico CTRL R. E aí eu consigo adicionar um loop aqui agora eu preciso mais um na parte de baixo, CTRL R de novo e eu seleciono esse loop nessa parte de baixo, com isso eu tenho a base para fazer aquela parte a dobra da sacola, então seleciono essa e essa face, pego a opção da escala e diminuo um pouco a escala para fazer essa dobrinha, pode ser uma coisa sutil, se eu quiser trabalhar Agora, para que a triangulação aqui de baixo fique correta, eu clico, mudo aqui para vértice, seleciono esse vértice e esse. E aí, eu posso apertar aqui, W, Merge, ou como diz aqui o teclado, Alt M. E at last. E aí ele colou no último. Então vamos usar a tecla de atalho a partir de agora. Seleciono essa primeira e essa segunda. Sempre é importante saber qual foi a última. Alt M. At last. Giro a vista. Clico aqui clico nessa. Alt M. At last. Clico nessa e clico nessa. Para girar a vista a gente aperta o scroll do mouse. Ele é um botão também. Alt M. At last Agora esse do meio também posso eliminar ele Clico primeiro nele e depois nesse Alt M At last Mais uma giradinha Nesse e nesse Alt M At last Com isso eu tenho a base Agora eu vou selecionar esses quatro vértices aqui E vou diminuir um pouquinho o eixo Y Só para ficar um pouquinho mais fechadinho a parte de cima Aí Agora eu preciso texturizar e fazer com que os cantos fiquem mais uh, arredondadinhos. Então aperto A para selecionar tudo e aperto W, Bevel, para ele fazer a volta. Ó. Vou puxando e aí ele vai achar bem pouquinho eu boto, um valor bem pequeno e aperto aqui em três segmentos aqui eu posso controlar o número de segmentos do Bevel 3 com isso eu fiz essa bordinha aqui que ficasse arredondadinha para ficar melhor desenhado eu clico em Smooth e aí eu fico com as bordas mais bem acabadas mais arredondadinhas agora o que que falta falta eu aplicar textura nisso aqui então eu vou apertar tab para entrar no modo editável e só para que a gente possa ver, eu vou abrir aqui essa janela e vou trocar ela de timeline para UV Image Editor ó, para abrir a malha de um objeto que é meio uma caixa tem um modo automático que simplifica a vida então U de UV Mapping e aí a gente pega a opção Smart UV Project essa opção permite abrir de acordo com o ângulo de 66, uh, posso colocar um pouquinho de uh, separar os polígonos e dou OK. E aí ele vai abrir de forma a planificar como se fosse a projeção dentro de uma caixa, o que facilita bastante o trabalho. Agora eu preciso criar meu material, no caso vai ser o bag... Vou usar os nodos, sempre. E aqui na cor, eu clico aqui no, no pininho aqui. Se eu clicar aqui, vai aparecer a opção da cor. Então, eu tenho que clicar aqui. E aí, eu vou pegar aqui e vou clicar em Image Texture. Open. Shopping Bag. E vou pegar a textura, JPEG. Se eu quiser enxergar a miniatura, eu clico aqui. Open Image Tá Ó Abri Apliquei no material Só que não está aparecendo aqui ainda Necessariamente não é a mesma textura que eu vou botar numa coisa e na outra Eu abro aqui e clico aqui Agora Ctrl setinha para cima Vou selecionar aqui L G L G e a tecla L e G de novo. Com isso eu botei essa parte que eu quero que fique preta na parte preta. Agora eu preciso selecionar aqui. G para carregar. Ó, alinho um com o outro. B e coloco aqui no meio. Agora S de escala. E eu coloquei. Agora eu preciso confirmar se essa, se essa posição que eu coloquei vai estar tá funcionando na cena. Então, eu clico aqui, render, e vai aparecer. Tá certo, agora eu só preciso... Ó, a parte que eu queria ficar se preta ficou, a parte que eu queria ficar com logo ficou. Então, agora só falta terminar a cena. Então, para isso, eu aperto Shift mais A, Mesh Plane, e crio um fundo bem grande. E para me enxergar, vou dividir a minha viewport aqui basta clicar aqui em cima, arrastar T para sair essa viewport N para sair essa 0 para enxergar através da câmera Tá ali, só vou aproximar um pouquinho a câmera para isso eu tenho que mudar de global para local que aí vai se orientar pela própria câmera Ó. e agora aperto aqui render Tá renderizando, vou posicionar um pouco melhor a minha luz Ó. e aumentar a intensidade dela e principalmente o tamanho. Vou mudar de point para tamanho de 3, por exemplo, ou oh. um. 1. Isso. E os nodes, múltiplo ou importante para me otimizar o cálculo e a força eu vou botar aqui de 300. Agora, o que ficou faltando na sacola é a alça, a última parte. Então, para a gente fazer essa alça, eu vou maximizar essa vista, CTRL, seta para cima. 7 eu vou estar enxergando de cima. Z para enxergar em modo aramado. E SHIFT mais A. SHIFT mais A, eu vou adicionar uma curva BZE. Ela vem com esse formato meio que um S. Eu vou escalonar isso, S de scale, alinhar com a parte de cima da minha sacola, 1 para enxergar de frente, movimento para cá, ó, está na parte de cima da sacola. Agora 7 para enxergar de topo de novo. Entro no modo Edit Mode. E aí eu enxergo os vetores, eu vou rotacionar esse vetor para cá com R. R, eu rotaciono esse vetor para cá, vou diminuir um pouquinho a escala dele. Agora eu seleciono os dois vetores, W, subdivide. Criei mais um vetorzinho aqui. um para enxergar de frente, clico e desço com esse vetor para cá. Aumento a escala, e aí, ó, ele ficou. O único problema é que esse meu vetor ele não é renderizável. Para deixar essa linha renderizável eu venho aqui na linha e tem que aumentar a profundidade dela Ó. se eu simplesmente deixar o padrão que é o ralph vai ficar só metade dela então quando eu aperto full ele vai ficar uma cordinha mesmo é né? como a gente está vendo ali posso aumentar um pouquinho a espessura aqui é a resolução ao longo dela. Podem olhar como está aqui meio facetado. Se eu aumentar aqui, vai melhorar a qualidade. E só volto a criar o um material agora. Novo material preto, escuro. Se eu quiser dar um pouquinho de vida para a salsa, eu posso trocar do material de diffuse para o velvet. E se eu deixar um pouquinho mais claro, eu vou começar a enxergar estes detalhes aqui que são característicos do velvet. Voltando aqui para a minha cena, basta selecionar a minha luz e aumentar um pouquinho mais a intensidade dela, para, por exemplo, 500. Corrigi um pouquinho a posição do meu plano, que tá, não chega a tá encostando. Agora está. E aí eu tenho com isso o render da minha sacola. Com a textura aplicada, com a malha aberta... E com o desenho da alça feito com a linha. É isso.